Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui novamente para a terceira parte da nossa mentoria, onde você está aprendendo a utilizar a numerologia de uma maneira realista para obter resultados reais na sua vida. E hoje eu vou te ensinar como usar as informações do seu estudo numerológico pessoal para simplificar a sua vida e para que você seja capaz de desenvolver todo o seu potencial. Então abra sua mente, esqueça um pouco dos problemas, relaxe e assiste esse vídeo até o final. E se você se divertir, aí você deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque além de me ajudar a transmitir esse conhecimento para mais pessoas, você vai ser avisado também toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu não sei se você já reparou, mas a maioria das pessoas que trabalham com a numerologia não conseguem ver resultados na sua própria vida. Né? Todos os dias, várias pessoas que fizeram seus mapas e vários profissionais de numerologia, inclusive, procuram desanimados, frustrados, dizendo que já mudaram suas assinaturas, eliminaram os arcanos de dificuldade, as sequências negativas e nada está acontecendo. Né? Eu diria que a maioria não enfrenta essa dificuldade nem por falta de conhecimento. Eu diria que é mais por uma teimosia mesmo, por comodismo, né? porque as pessoas preferem continuar se iludindo e acabam sendo dominadas, ficam presas aí em um padrão de pensamento, de comportamento, guiado pelas crenças, pelo misticismo, e vão complicando é, uma coisa que é tão simples e tão fácil de ser utilizada e aplicada na vida. Né? Eu quero deixar bem claro uma coisa. Se você quer ver resultado de verdade com a numerologia, você tem que estar disposto a abrir a sua mente, deixar um pouco de lado essa visão mística da numerologia e começar a usar as informações do seu estudo numerológico para obter resultados de verdade. Tá? Do contrário, você vai ficar nesse chove não molha dando um passo para frente e dez para trás a vida toda. Né? Vai ficar tentando um monte de coisa e nunca vai conseguir chegar a lugar algum. A numerologia não é um atalho mágico para o sucesso, também não é um molde que vai conectar você às vibrações do universo ou sei lá em que. Tá? E que vai mudar a sua vida milagrosamente. Então pare de complicar as coisas, de dificultar. Tendo de uma vez por todas que a numerologia serve para tornar a sua vida mais alegre, mais divertida, mais simples e prazerosa de viver. Né? Se começa a causar estresse, medo, incerteza, se complica a sua vida mais do que facilita, ou cria mais de, é, dificuldade e negatividade do que benefício, então não é numerologia, também não é benéfico. Né? Então esqueça essa história de que seu nome é ruim, que ele é o responsável pelas suas dificuldades. Você é o responsável pelas suas dificuldades, tá? Aceita isso. Aliás, essa questão do nome é uma coisa que eu considero muito importante, tá? E se você quiser entender realmente, eu vou te dar de graça o meu livro Mito ou Verdade, a mudança de assinatura. Ele é gratuito, tá? É só você me pedir usando o link que está aí na descrição do vídeo, tá? Depois do que acabar esse vídeo, aí você vai lá. Mas voltando ao nosso assunto, eu passei a maior parte da minha vida pensando em como ser bem-sucedido e como ganhar mais dinheiro. Tá? Eu passei os últimos 20 anos da minha vida viajando pelo Brasil igual um andaírio, construindo loja em shopping, passando um monte de nervoso e praticamente morando em hotéis. A parte de minha esposa, inclusive, me acompanhou nessa peregrinação nos últimos 17 anos. Né? E chega uma hora esse tipo de vida exige que você pense sobre o que realmente você precisa para ser feliz na vida. E com tudo isso, nesses meus 54 anos de vida, eu descobri três coisas. Tá? A primeira é que não existe uma forma secreta para ganhar muito dinheiro, muito menos para desbloquear a prosperidade. Tá? A segunda é que uma vida mais simples, pensando em ter menos coisas, me permitiu ter menos obrigações, mais tempo e mais espaço para fazer coisas que realmente são importantes para mim. E a terceira coisa é que existem estratégias que podem ser aplicadas para aumentar aí as suas chances de ser uma pessoa próspera e de bem com a sua vida sem ter que confiar na sorte, na bondade do universo ou em alguma providência divina. Tá? Uma coisa é certa, depois que eu comecei a usar realmente as orientações que o meu estudo numerológico pessoal me forneceu e ainda me fornece, eu mudei o meu estilo de vida, eu simplifiquei a minha vida e eu tenho mais espaço agora para estar com as pessoas que eu gosto, mais tempo para fazer as coisas que realmente me realizam e, por incrível que pareça, me surgindo muito mais oportunidades e oportunidades que antes pareciam improváveis, né? mas que realmente valem a pena serem aproveitadas. E antes eu nem percebia. Infelizmente, nós estamos vivendo aí um momento na história da humanidade muitas pessoas estão cada vez mais sofridas, desanimadas com a vida, né? independentemente da sua situação financeira, do estado social, é, eu reparo cada vez mais que as pessoas têm dificuldade para lidar com tudo que está acontecendo. Né? E não é só por causa do coronavírus, não. Tá? É porque a vida está se tornando cada vez mais complicada, né? porque nós estamos perdendo cada vez mais a nossa identidade, a nossa individualidade, o nosso poder de decidir o que é melhor para nós eu não diria nem que nós estamos perdendo a nossa individualidade. Né? Eu vejo que nós estamos cada vez mais abrindo mão da nossa identidade para sermos politicamente corretos, para sermos cada vez mais igual a todos, para sermos aceitáveis. Né? E olha só que ponto absurdo que nós chegamos, né? que o ser humano chegou, na verdade. Ser aceitável. Até um tempo atrás, nós queríamos e fazíamos de tudo para sermos aceitos. Né? Nós desenvolvíamos nosso poder pessoal, nós usávamos o nosso poder pessoal para sermos aceitos pelas pessoas, pelas nossas qualidades, pelo nosso diferencial, pelo que nós somos. E hoje, apesar de toda essa modinha de igualdade, de fraternidade, de aceitar as diferenças, para nós sermos aceitáveis, nós temos que ser e viver, agir e pensar igual a todos. Né? Nós acabamos reprimindo a nossa individualidade, o nosso potencial, o nosso poder pessoal, para sermos iguais a todos. Todos e sermos aceitáveis, porque ser único não é aceitável, né? pelo menos não, nessa nossa sociedade aí, nessa nossa visão distorcida da sociedade. E olha que contradição, né? No mundo de hoje todos somos importantes, especiais e únicos desde que nós façamos, pensemos e nos comportemos como todos. Do contrário, não somos aceitáveis. Né? Então as pessoas se vendem como um produto e, por incrível que pareça, lutam para viver uma vida comum, para serem aceitáveis. E isso torna a nossa vida cada vez mais complicada, cada vez mais difícil, né? mais dura, mais triste de viver. E é por isso que, embora ser bem-sucedido tenha muitos benefícios, né? e, mas eu afirmo que definitivamente o sucesso não é para qualquer pessoa. Não importa o que você faça, você só vai conseguir se sentir bem sucedido quando você aprender a simplificar a sua vida. Sucesso é um sentimento, tá? ninguém é bem sucedido. As pessoas se sentem bem sucedidas, e é por isso que eu falo que o sucesso não é para qualquer pessoa. Qualquer um pode alcançar o sucesso, mas são poucos os que conseguem ter a sensação, o sentimento do sucesso. E veja só porque é tão importante simplificar a sua vida né? e como você vai começar a usar a numerologia para desenvolver todo o seu potencial para se sentir uma pessoa próspera, realizada e bem sucedida. Tá? Tudo na vida ocupa espaço e custa alguma coisa, tá bom? Seja espaço mental, seja espaço físico, seja o seu tempo, tudo que você possui, tudo que você faz e todos com quem você passa o seu tempo ocupa espaço e custa alguma coisa na sua vida. E eu não estou falando em custo financeiro, tá? Eu estou falando em capital humano, né? em custo físico, mental, emocional, pessoal. Tanto quanto mais você quer ter, mais caro te custa e mais espaço te ocupa. Então, basicamente, é, quando você começa a simplificar a sua vida, obviamente você começa a ter mais tempo, mais energia. E presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Você começa a ter mais espaço na sua vida e quanto mais espaço você tiver, mais livre você se sente para realmente aproveitar tudo aquilo porque você está lutando, você vem lutando. Né? O maior problema na vida das pessoas não é não ter. O maior problema na vida das pessoas é elas serem ou estarem tão limitadas de alguma forma que elas não são capazes de aproveitar aquilo que elas têm. né? E como a numerologia pode ajudar a fazer isso. Né? Como você vai usar o seu estudo numerológico para simplificar a sua vida? A primeira coisa que você aprende de cara assim que você começa a ler o seu estudo numerológico e ler, tá? É que você é uma pessoa única e fascinante. Você percebe que tem tantas qualidades, que você tem tanto potencial a ser explorado né? e que precisa ser explorado que você automaticamente já perde essa necessidade de ser aceitável. Né? E você começa a se impor é, se impor para ser aceito, né? exatamente como você é, como um ser único e excepcional que você é, né? com toda a sua exclusividade. Tá? E é exatamente isso que você é, você é exclusivo, você é único. Né? Mesmo com todos os seus defeitos, apesar de todos é, os seus defeitos, a numerologia te permite conhecer e querer viver a sua essência e experimentar a sua individualidade. Tá bom? Então... Na aula passada, inclusive, nós falávamos sobre como a maneira que os outros te veem afeta a sua vida e afeta como você se sente físico e psicologicamente. Né? E, justamente porque, sem é, valorizar o nosso potencial, as nossas referências pessoais se baseiam na maneira como nós somos julgados. E é bem isso mesmo. Né? Raramente nós somos apreciados pelos outros. Na maioria da parte do tempo, nós somos julgados. Até quando nós estamos sendo admirados, indiretamente nós estamos sendo julgados. Aliás, se você não assistiu o vídeo da semana passada, o link está aí nessa exclamaçãozinha dos vídeos sugeridos no canto direito da tela. Então, primeiro foca aqui assiste esse. Depois que acabar, você vai lá. Tá? Mas é justamente isso que faz você perder seu tempo é, procurando por qualidades supostamente esquecidas ou perdidas que na verdade você nem precisava desenvolver, né? E é isso que leva você a desperdiçar os seus recursos, seus recursos físicos, mental, emocional, né? Te deixa sobrecarregado, preocupado em fazer aquilo que você não tem que fazer, enquanto o que você deveria estar fazendo fica aí esquecido, largado pelo tempo. Então, digamos que é como um ataque de negação de serviço em um servidor. Né? Um ataque de negação de serviço nada mais é do que uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis né, para os seus utilizadores. E isso nós vemos acontecer direto. Né? Por isso que o mexe, você vê aí o Facebook, o Instagram, as redes sociais fora do ar, sites ficam fora do ar, né, porque hackers atacam os servidores para tornar as páginas hospedadas indisponíveis nas redes por sobrecarga. E é exatamente isso que acontece com a sua cabeça quando você não se conhece, né? quando você não se aceita e abre mão da sua individualidade para ser aceitável. Quando você abre mão da sua individualidade e aceita ser igual a todos, a sua mente fica sobrecarregada, os seus recursos ficam disponíveis e você acaba desperdiçando seus recursos. Você se torna inacessível. Né? É um ataque de negação. E a partir do momento que você começa a estudar a sua personalidade, por isso é um estudo numerológico e não um simples mapa, de cara, sua mente, a sua cabeça se torna um espaço mais organizado, mais limpo. E isso ajuda você a se sentir mais produtivo e com mais energia. Você se sente importante, né? porque você passa a viver a sua própria vida. E quando, quanto menos coisas você tem para se preocupar, mais leve, mais livre você se sente e mais energia você tem para gastar naquilo que realmente é importante para você. Né? E isso é só o começo. Mas é um dos primeiros resultados reais que você vai perceber quando você começa a usar, né, a exercitar a numerologia na sua vida. Consequentemente, o segundo passo acontece naturalmente. Né? Aliás, quando você usa a numerologia corretamente no seu dia a dia, tudo passa a acontecer naturalmente. Né? Por quê? Porque sem perceber, você se livra dos maus hábitos mentais, do peso psicológico e você... Para de sentir pena de si mesmo, de pensar no passado e da importância ao julgamento que os outros fazem de você. Então você se livra daquele sofrimento emocional. Né? Você retoma o seu poder pessoal e com isso você começa a eliminar, sem perceber, padrões prejudiciais que estavam minando aí o seu ânimo, destruindo a sua vida acabando com a sua confiança em si mesmo e com a sua alegria é, de viver. Né? A vida tem que ser alegre, a vida tem que ser divertida, a vida tem que, não tem que ser essa coisa chata, cheia de missões, de tarefas, de obrigações a serem cumpridas. Né? É, perceba que tudo é muito prático, tudo é muito realista, não tem nada desse, é, de místico, de milagroso, é tudo bem físico, né? bem material. Você literalmente limpa a desordem mental, aquela tagarelice emocional totalmente desnecessária e com isso você começa naturalmente a abrir espaço para hábitos mais saudáveis, mais realistas, né? hábitos compatíveis com a sua realidade, com a realidade da sua vida. E eu digo que o estudo numerológico faz você olhar para si mesmo e para a sua vida com sinceridade. E isso permite que você reflita honestamente sobre as condições desafiadoras aí do mundo, né? não apenas da sua própria vida. E quando você deixa de ser uma vítima da sociedade, das pessoas, do universo, quando você deixa de ser uma vítima de si mesmo, você passa a ser um explorador da vida, né? um apreciador da vida. Então a numerologia não é apenas fazer um mapa numerológico. O estudo numerológico é um projeto de vida desenvolvido com base na sua personalidade, nas suas qualidades, é isso que vai te permitir descobrir, explorar as oportunidades que vão criar um novo futuro com base no seu projeto de vida, né? E onde você é o protagonista e onde você tem um papel importantíssimo para desempenhar. Ninguém precisa de um mapa numerológico ou de um numerólogo ou um numeróloga que fica te impondo crença, te impondo mais limitação, te arrumando um trabalho de casa, né? Você precisa de um planejador, você precisa de um orientador humano, de alguém que seja capaz de ir além dos textos copiados e que tenha a capacidade de olhar cuidadosamente para sua situação e que, além de conhecimento, tenha competência para elaborar junto com você um projeto de vida que te inspire a encontrar e a aceitar a sua individualidade, que te motive a se manter no caminho do sucesso, seja lá o que o sucesso signifique para você. Né? A única maneira honesta, de dizer que alguém tem uma vida próspera e socialmente justa nesse planeta, é quando nós permitimos que essa pessoa tenha é, o conhecimento do seu potencial né, e garantindo que ela seja capaz de desenvolver todo esse potencial para exercer a sua presença humana única satisfatoriamente. Né? Seja socialmente, espiritualmente, seja como for no mundo real, nós só podemos dizer que alguém teve uma vida próspera e bem-sucedida que alguém teve uma vida satisfatória quando ele ou ela é capaz de ser a diferença, né? de mostrar o que veio e deixar a sua marca com sutileza e descrição, principalmente. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode fazer alguma diferença na vida de alguém. Tá? O que eu mais vejo são pessoas fazendo posts motivacionais, publicando livros de autoajuda, dizendo que seu propósito na vida é ajudar as pessoas, mas só pelo jeito que elas falam, como são capazes de mudar radicalmente a vida das pessoas e até mundo, né, fica claro que elas estão falando das suas próprias frustrações e tentando satisfazer o seu próprio ego. Né? Elas estão tentando buscar respostas para a sua própria dificuldade. E a primeira pergunta que você deve fazer ao usar o seu estudo numerológico, né, para desenvolver o seu projeto de vida, não é o que eu, quem eu sou, nem o que eu quero me tornar. Né? A primeira coisa que você precisa entender para você poder começar a pensar em desenvolver todo o seu potencial é onde eu estou. Né? tudo se resume em espaço, tempo e existência. Né? Então, a primeira coisa você tem que saber é onde você está. Não adianta saber quem você é se você não sabe onde você está. Né? Então, você vai lá na parte do seu estudo numerológico que traz as orientações do período e lá você tem uma explicação e pode entender como tudo está acontecendo na sua vida e por quê. Né? Então você pode explorar os padrões de comportamento que estão determinando o caminho que a sua vida está seguindo, o caminho que ela vem seguindo. Né? E nessa parte você vai ter várias informações, não são suposições, são informações realmente, desde o seu temperamento, como ele influencia no seu desenvolvimento, até o comportamento, né? nesse exato momento da sua vida, que vai te permitir entender em que lugar você está na sua vida agora, Antes de tomar qualquer decisão, você precisa saber aonde você está. Né? Então, agora que você sabe aonde você está, você tem que saber como você chegou até aí. né? Ou até aqui. Então, você tem que começar analisando a carta numerológica. A carta numerológica são vários gráficos que resumem você, seus valores, temperamento. Então, você consegue visualizar é, sem ler nada. Só batendo o olho pelas escadas, você consegue visualizar como você interage, né? como você vive. Então, em resumo, são vários gráficos que mostram com precisão o seu padrão de comportamento, de valores, etc. Depois eu vou fazer, inclusive, um vídeo falando sobre, sobre isso. Tá? Mas se você quisesse já entender um pouco melhor como é feito um estudo numerológico quântico, né, como funciona essa parte, vai lá na descrição do vídeo e pede gratuitamente o meu livro que se chama O Livro do Poder. E lá você vai entender toda a estrutura de um estudo numerológico quântico, tá? Mas, continuando aqui com a nossa carta numerológica, você vai para o resumo, né? para a síntese de quem você é. E nos meus estudos numerológicos, eu chamo isso de seu perfil numerológico. Esse, inclusive, é o primeiro item escrito que você vai encontrar no estudo pessoal, né? que vem logo após a carta, e aí você vai começar examinando como seu comportamento, seus sonhos, as suas ideias estão impactando na sua vida. E também como o meio vem influenciando a maneira como você entende a sua realidade, como você se relaciona com a vida. Né? O meio é tudo, são os acontecimentos, as pessoas, o ambiente que você vive. Né? Nessa parte, inclusive, você já começa a ter uma ideia do seu senso de propósito. Né? Garcia, eu fiz o meu mapa com um programa lá, ou com o Xanguru, e o meu mapa não tem essa carta, essa síntese. Eu sei que não tem, tá? O um mapa é feito em programas de computador e programas não pensam. A carta numerológica é uma parte da numerologia quântica, então só os meus estudos é que tem até agora, pelo menos que eu tenha visto isso, tá? É... E programas não analisam, tá? Mas você pode ficar tranquilo, tanto a carta quanto a síntese dependem da análise e interpretações né, que os programas não fazem. E também não tiram conclusões, mas você pensa e é capaz de tirar conclusão. Então agora você vai pegar o seu mapa né, e vai transformar ele em um estudo. Você vai começar a interpretar ele, vai pegar um papel no seu próprio computador, seja lá como for vai começar a fazer esse, essa análise, essa interpretação e esse resumo. Né? E vai criar a sua carta numerológica, vai criar... A sua síntese, né? Agora, se você encomendou o seu mapa para alguém, quem fez o mapa deveria ter feito isso, tá? Se não fez, vai lá e exige que faça, afinal você pagou para a pessoa te fazer um estudo numerológico, né? E se a pessoa se negar a fazer, aí não tem jeito, né? Você vai ter que pedir que alguém que saiba fazer isso faça para você. E agora você sabe aonde você está e como você chegou até aqui, né? Isso é ótimo. Mas você não pode continuar parado aí onde você está, feito um estátua, esperando a vida acontecer milagrosamente. Então você tem que vencer a inércia, né? se pôr em movimento. E com essa informação você já começa a perceber que um novo futuro é possível, né? E pode até ter aquela sensação aí de que um movimento imparável já está começando. Mas calma, tá? Eu sei que você tem os seus objetivos, você tem os seus projetos, tem pressa de chegar neles, mas antes de pensar encaminhar em direção a eles, você precisa saber o que é possível fazer agora, nesse momento, né? com o que você pode contar. Então, ainda nas orientações do período, você começa a analisar, a identificar as suas tendências, as direções que estão disponíveis na sua vida, né? e aí sim vai começar a fazer escolhas, a tomar decisões que te permite alcançar uma nova perspectiva de vida. Né? Então, você imagina que, através da numerologia quântica, com os trânsitos, agora a vida pode ser dividida em períodos, né? de uma maneira que as suas várias expectativas, na maioria delas confusas até, elas passam, de repente, a tomar forma e ter uma nova clareza. Né? E a partir daí, as coisas já começam a ficar mais fáceis, né? a vida começa a ficar mais clara, mais leve, mais divertida. Né? É, então, aí você já começa a perceber como as coisas vão se tornando simples, né? e que elas começam a acontecer naturalmente, só que agora elas começam acontecendo em uma ordem planejada conforme você está determinando e fazendo com que aconteça. Garcia, mas o meu, meu mapa não tem trânsito. Eu sei, seu mapa não tem trânsito. tá? Trânsito é uma coisa do, da numerologia quântica isso isso foi uma coisa que eu desenvolvi. Mas não se preocupa com isso. tá? Você consegue ter... Se o seu estudo, o seu mapa foi feito corretamente, você consegue transformar ele num estudo numerológico, fazer o seu projeto de vídeo e obter informações que vão te dar essa orientação, Tá? Então você percebe agora que você está no controle do seu destino e determinando o seu destino. Né? Mas isso só não basta. Né? Então agora você tem que escolher para onde você vai daqui para frente, né? que caminho que vai tomar. E se vai mudar o rumo, se vai continuar como está. Né? Então agora nós vamos analisando partes específicas e combinando tudo isso para ver as ações que devem ser tomadas, né? o que você pode realizar sozinho por conta própria, no que você vai depender de outras pessoas. E agora você já começa a ver tudo de uma forma mais clara, mais consistente. E quando chega a essa fase, sem perceber, você já tem uma nova maneira de ser, né? Que é totalmente realista e é mais consistente com a sua realidade, com a sua visão e com a sua postura diante da vida. Aliás, você já tem uma outra postura diante da vida, né? Então, perceba que com isso, você está desenvolvendo todo o seu potencial, ou pelo menos começando né, a desenvolver. E então, obtendo resultados reais e duradouros. Isso que é importante. né Importante é obter e ser capaz de manter. Obter coisas é muito fácil. O difícil é ter a capacidade de manter as coisas. Né? Eu costumo, inclusive, usar uma frase aí nas minhas palestras empresariais, e eu digo isso por experiência própria, inclusive, que fazer o primeiro milhão de reais aí é muito fácil, né? Qualquer oportunista faz um milhão de reais com muita facilidade. O difícil é chegar no segundo milhão sem perder o primeiro e fazer o terceiro sem sofrimento moral e pessoal, né? Sem perder a moral, a honra, principalmente, né? O mais difícil é fazer esse terceiro milhão ter valido a pena de verdade, se é que você conseguiu chegar nele, né? E é da natureza humana querer criar e deixar algum tipo de legado. E geralmente nós procuramos fazer as coisas boas porque nós queremos ser reconhecidos por elas. né Agora, se você quer ser realmente a diferença no mundo, comece fazendo a diferença em você mesmo. Reconheça o seu potencial, né? aceite os seus defeitos e conviva com os seus erros. Como eu falei é, no vídeo anterior, ninguém aprende com erros. Né? Na verdade, quanto mais pensar, nós pensamos nos nossos erros, mais nós nos condicionamos a cometer os mesmos erros novamente. Mas já que é assim, nós podemos aprender a tirar proveito desses nossos erros, a conviver com eles. Né? Então, simplifique sua vida. Pare de querer ser aceitável, de tentar provar para o mundo que você cabe nele. Simplesmente apareça, se apresenta ao mundo e exija ser aceito, né? sendo e agindo exatamente como você é. Se as pessoas querem que você as aceite como elas são, aliás, essa é a modinha da vez, né? aceitar a diversidade, então exija que elas também te aceitem exatamente como você é. Pare de tentar ser aceitável. Não tolere nada menos do que isso. tá? Não aceite que te moldem. Para sermos felizes, nós raramente precisamos de coisas grandes. Tá? E para termos uma vida significante, dificilmente nós precisamos realizar coisas grandes. Muito menos provar que nós somos importantes. E se você quer ser importante, né? se você quer ter uma vida significante, simplesmente seja a mudança que você deseja ver no mundo. Né? Porque, no final das contas, o que importa mesmo não é o que você faz pelas pessoas, mas como você as influencia e a inspiração que você deixa a elas. Né? É... Aliás, isso é ser um orientador humano. Né? Um orientador humano não cria ilusões, não faz as pessoas terem esperanças ou acreditarem que tudo vai melhorar e que tudo vai dar certo. Um orientador humano simplesmente ajuda as pessoas a se realizarem em suas vidas, né? Tornando as suas vidas mais simples, sendo realistas e se sentindo bem como são, né? Ser bem-sucedida, é se sentir bem-sucedido é viver a vida com alegria, sem frescura, sem tanto mimimi, né? Só isso já evita a maior parte das dificuldades que você vem enfrentando desnecessariamente, tá? E eu estou aqui justamente para te ajudar a desenvolver um projeto de vida, planejar a sua vida de uma maneira prática, simples e realista, sem fantasia, sem frescura, se você não consegue fazer isso sozinho, tá? Se você está com dificuldade, vem contar qual é a sua dificuldade. Não importa com quem você tenha feito o seu mapa, deixa eu te ajudar. Vamos marcar a avaliação gratuita, vamos entender a sua situação, deixa eu te mostrar como eu posso usar a numerologia, como eu posso ensinar a usar a numerologia para tornar a sua vida muito mais divertida. Né? Aliás, a vida não tem que ser sofrida nunca. Né? O link do meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo. E mesmo que você já conheça a numerologia, já fez, vem ser um orientador humano. Né? É... Se você quer aprender a usar, a trabalhar de verdade com a numerologia, vem conversar comigo. E antes que eu esqueça, para aqueles que gostam de numerologia, aí na descrição do vídeo também eu deixei uma relação de alguns livros que você não pode deixar de ler. Tá? Vai lá e se você quer conhecer toda a história da numerologia, eu recomendo que você dê uma olhada no sagrado secreto da numerologia, a gematria. Tudo é explicado em números. Se você gostou do assunto desse vídeo de hoje, deixe seu like, leve esse conhecimento a mais pessoas e ajude elas a simplificarem as suas vidas também. Né? Aproveita e dá uma olhada aqui no canal, porque além desse vídeo... Tem muitos outros aqui e eu tenho certeza que eles vão ser muito úteis para você. Por hoje, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua companhia. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!